Meus chuchuzinhos, tudo certo? Meu nome é Miguel Silva, meu canal é Miguel 208. Oê! No vídeo de hoje, a gente vai falar de uma coisa muito deliciosa: que só de pensar da água na minha boca. A palavra mágica é. Doido. O delano e barriguda. Ó. Oh. Na primeira vez que eu comi um Dolitos foi quando eu era neném. A responsabilidade na primeira vida que eu comi um Dolitos foi a do meu irmão. Porque ele deixou o saco de Dolitos. Sabe de quê? De pimenta pra eu comer. dar... ordem. Com um maninho. Eu nem sabia que era de primeiro De pimenta. De D com o de R. -i o. Aí eu posso comer também Dolitos agora depois a ah, tiver tá. acabando o formato dele é triângulo assim triangular o meu sabor preferido é o de queijo Onde foi que o Doritos nasceu? Eu acho que que veio de uma fábrica. Não sei. Será que veio da illuminati lá, bom bom Nossa, R. Comi. Eu tava sonhando que eu tava num parquinho. Aí o doido veio. Aí eu fiquei comendo ele por uma semana. Vou pedir pra vocês darem um comentário e um joinha. Um like, que é tudo a mesma coisa. Se inscreve no meu canal apertando esse botãozinho aqui. Beijão, até o próximo vídeo.